Diretor Ricardo Laborato Tilli. Os processos dos itens 2 e 3 são não distribuídos por conexão, tendo visto o artigo 4o da norma de organização anel número 18. O item 2 é o processo 48500007747202206, Revisão da receita anual permitida. Dos contratos de concessão de transmissão prorrogados nos termos da Lei 12.783, 2013, com data de revisão em julho de 2023. E o item 3 é o processo 48.500.007748.2022.42, revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão relativos aos empreendimentos licitados, com data de revisão em 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 4, processo 48.500.0059.42.2005.58, requerimento administrativo protocolado pela Rio Amazonas Energia S.A., com vistas ao enquadramento da conversão da usina termelétrica Cristiano Rocha de óleo combustível para gás natural ao mecanismo de subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis. Então, sorteio. Diretor Ricardo. Item 5. Processo 4850000565202387, Revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2023-2024. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 6. Processo 48.500.0037.14.2022.89. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1691-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7, processos 48.500.37.73.2021.76, 15.30.2003.87 e 20.90.2002.31, recurso administrativo interposto pela Urban Properties, participações LTDA, em face do despacho 2077-2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 8. Processo 48.500.0046.07.2021.97. Recurso administrativo interposto pela CLABIN-SA em face do despacho 3.238.2022. Emitido em conjunto pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, e pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. O item 9 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0049.24.2010.5.1. Soltado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 33ª sessão pública ordinária de distribuição dos processos 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de conexão anel número 18. O item 9 é processo 48.500.0049.24.2010.5.1. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pelo Instituto Nacional de Energia Limpa, Inel com vistas à instalação de nova instrução processual relacionada aos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Esse, então, foi o diretor Elvio. É Item 10, processo 48.500.0005. 90-2023-61, pedido de medida cautelar, protocolado pela Goiás, transmissão de NGCA, com vista à emissão de termo de liberação de receita negado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, relativo a instalações integrantes do contrato de concessão número 23, 2018. Um sorteio. O diretor Fernando. Item 11, processos 48.500.0015.23.2022.08.9, 15.24.2022.27, 15.25.2022.07.1 e 15.26.2022.16. Autorização para Ventos de São João Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas Ventos de São João 1 a 4. O sorteio. Corretor Elvio Neves Guerra. Item 12. Processos 48.50.0048.51.2017.73, 4789.2017.10 e 2492.2021.04. Autorização para a Gestão e Serviços de Energia Elétrica Ltda, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Freidamião 1A3. Diretor Elvio. Item 13. Processo 48.500.0034.68.2022.65 e outros. Autorização para Lucente, Renewables Brasil LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Trindade 1 a 6. É, diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 14, processo 202178 e outros. Autorização para a CEMIG Geração e Transmissão SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaica, vo, fotovoltaicas Jusante 1 a 7. Diretor Elvio. Item 15, processo 48.50.0035.05.2018.59 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas. Vereda 19, atualmente detidos pelo Sistema de Energia Renovável LTDA, Ser em favor da Cerrado Solar Energia LTDA. Diretor Ricardo Item 16, processo 48.500.0004.60.2023.28 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Rondônia, distribuidora de energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Nova Mamoré 2 Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 48.500.0004.68.2023.24... Oh, 94, perdão. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da transmissora Acre 2 spsa das áreas de terras necessárias à ampliação da subestação Tucumã. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 18, processo 48.500.0077.16.2022.47. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina Uberaba SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Integração Uberaba 12. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 19, processo 202201 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina Uberaba S.A. das áreas de terra necessárias à passagem. Da linha de transmissão UTE Uberaba 2, subestação e Integração Uberaba 12, e do trecho da linha de distribuição, que perpaz o seccionamento da linha de distribuição Miranda Nova Ponte 2, na subestação e integração Uberaba 12. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 20, processo 48.500.0003.93.2023.41. 48, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Central Geradora Fotovoltaica Minas do Sol, LTDA. Das áreas de necessárias à passagem da linha de transmissão subestação coletora Minas do Sol, subestação Pirapora 2. Diretora Agnes. Item 21, processo 48.500.0004.63.2023.61. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A., CETEP. Das áreas de acessadas a passagem da linha de transmissão Viana 2, Viana, Circuito 3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22, processo 48.500.0005.08.2023.06. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Acácia Solar Energia Ltda das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV, Zacássia a subestação Itaguaçu. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.0005.09.2023.42. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Infinity Solar Energia LTDA das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão UFV Escoralina, subestação Barro Alto. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. 24, processo 485000005 declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Porto 100, geração de energia SA, das áreas de necessárias a passar da linha de transmissão UTE Porto 100, subestação p 102 Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25, processo 48.500.0047.16.2021.12, alteração a pedido da resolução autorizativa 10.714.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Rondônia, distribuição, distribuidora de, perdão, de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Vilhena 2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 26, processo 48.50.0019.76.2021.28. Alteração a pedido da resolução autorizativa número 9.973.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição recedão administrativa em favor das empresas. Riacho da Serra 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15. SPL, TDA. Das áreas de terra, sensação, a passagem da linha de transmissão, altitude, Buritirama. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos sorteados nessa sessão serão distribuídos aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a quarta sessão pública ordinária de distribuição de processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.